Bom, nesse momento nós queremos dar as boas-vindas aos nossos calouros. São quase 5 mil novos estudantes na Universidade Federal de Santa Maria. Este é um momento difícil, complexo, em num cenário de ensino remoto, onde a pandemia vem colocando restrições a essa proximidade que sempre foi característica do processo educacional e que nós precisamos superar com o esforço de todas e todos, a compreensão da seriedade do momento que nós estamos vivendo. Muitos dos nossos calouros já vivem ou viveram uma experiência recente de ensino remoto, na conclusão do seu ensino médio, mas certamente esperavam uma outra realidade no contexto do acesso à universidade. Então, nesse sentido, é que nós... É, fazemos um apelo para os nossos estudantes jovens, que, para os nossos calouros, que se mantenham atentos a tudo aquilo que a Universidade vem fazendo, mantenham os seus vínculos, as suas ligações com os seus cursos, com os seus professores, com os seus colegas, ainda que de forma remota. Nós estamos apostando que, num futuro não muito distante, estaremos presencialmente todos novamente. Enquanto isso, procurem se inteirar das facilidades e das oportunidades que a Universidade Federal de Santa Maria oferece a toda a nossa comunidade acadêmica. Esse é um momento de entrosamento com a instituição, com todas as suas estruturas administrativas, acadêmicas e de gestão. E é o um momento de vocês estabelecerem como calouros a ligação entre os seus colegas, dos seus cursos e dos mais diferentes cursos da universidade. Cada vez mais nós temos a universidade vivendo um processo de transversalidade do conhecimento. E é exatamente nesse momento que a tecnologia da informação proporciona a todos nós uma oportunidade de estarmos estabelecendo novas relações a partir do uso desta mesma tecnologia. Então, fica o nosso, novamente o nosso, as nossas boas-vindas, os nossos calouros e caloras, Desejando que aqui vocês encontrem o espaço para a sua formação, para a sua convivência, para a melhoria de todas as relações, sejam elas acadêmicas ou pessoais. Muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Universitário Federal de Santa Maria.